Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, esse vídeo aqui vai para aquelas pessoas que estão tá tentando é, abrir um vídeo, principalmente vídeo em alta definição, né, aquele 1920x1080, ou até maior, um 4K na vida, e está é, tá, tá fora de sintonia o áudio com o vídeo, tá? Você, principalmente aí, você que já formatou o, o seu computador, né? instalou o Windows 10, isso está acontecendo no Windows 10 e também no 7, Tá? e eu vou mostrar para vocês como é que eu resolvi esse problema, tá? Eu baixei os drive e eu precisei de um programa que eu vou mostrar para vocês na sequência. Eu já tinha usado outros tipos de programa, mas eu achei isso aqui muito interessante que é o Drive Fix, tá? Agora eu vou na outra sequência eu vou mostrar para vocês como é que o vídeo agora está abrindo e vou explicar depois também como foi que eu fiz para instalar esse esse esses drive, tá? É, usando esse programa que ele é pago, tá? Mas eu te, utilizei ele gratuitamente. Porque eu fiz a instalação manualmente. Dá um trabalhozinho, tem que ter um pouquinho de paciência. Tem que entender um pouquinho da coisa. Mas também não é nada de. Não é nenhum bicho de sete cabeças. Eu vou explicar isso na sequência. Pessoal, eu vou escolher um vídeo aqui. Esse aqui, por exemplo. E vocês vão ver que agora ele está funcionando perfeitamente. Ó, né? Vocês observam que está. Sincronizado o áudio, né? O áudio com, com, com o vídeo, né? Tá certinho. Você está entendendo? Sincronizado. Mas antes e esse ele vídeo aqui, pessoal, é um vídeo em alta que está gravado em alta definição. né? É 1920x1080. Um vídeo em HD, full HD, aliás. Então é um vídeo que pesa, é diferente de um vídeo que você baixa que já vem, né? Ele já vem transcodificado, todo com menor tamanho, né? Compactado, é diferente, tá? E eu estava com esse problema no Windows 10, eu tinha feito de tudo, configuração, até que eu, através desse documento aqui que eu vou mostrar para vocês, ó, documento não perdão, através desse é programa aqui ó, que é o Drive Fix, é um programa pago, mas que ele, você pode utilizar ele gratuitamente, até porque você vai, não, não se deve, não é bom ficar instalando o Drive toda hora, então o que, é que você faz? Está precisando de um Drive? Principalmente você que está apanhando para abrir um vídeo em alta definição, ou talvez um jogo, não está conseguindo, você que reinstalou o Windows 10, né? formatou o HD, instalou de novo o Windows 10 e está com esse problema de, de drive, e está com dificuldade de achar o drive, aqui tem, e com esse programa aqui, quando você, você abre ele, você faz uma, uma varredura automaticamente, e ele vai indicar para vocês quais são os drives que está precisando instalar, e quando você pede para instalar, ele vai abrir uma página, que é a página do, do site oficial do, do DriveFix, pedido para você comprar, para você registrar. Você fecha essa página e vem no, no próprio DriveFix Drive e pede para fazer uma, uma instalação manual, porque o programa aceita que você faça uma instalação manual. Aí sim, como está aqui, que vocês estão vendo. Ó. Eu vou clicar aqui, ó. instalar adaptador de rede, atualização, aí eu peço para atualizar, ele vai baixar. O, o programa né, os drive e você vai ter que instalar manualmente tá? baixei que é esse aqui ó esse carinha aqui ó tá e tudo isso aqui são os drives tá? tudo isso aqui são os drives só que eu não instalei por aqui a instalação foi feita depois que eu baixei ele descompactei ele vem compactado vocês estão vendo aqui, ó, é esse aqui, ó, tá vendo? Ele tá compactado, eu descompactei, você precisa ter aí também o WinRAR, o né? Aí eu descompactei, ele veio pra cá, já descompactado. Então, eu já sei onde ele tá, tá no, no meu computador, em downloads. E o que que eu fiz? Eu vim aqui em meu computador, gerenciar. Quando abrir a página de gerenciar, você vem aqui em disposit... é, gerenciador de dispositivo e vem aqui, ó, computador, aliás, perdão, você vem aqui ó, em adaptador de vídeo. Aqui você clica com o botão direito e pede para atualizar drives. Quando abrir essa página aqui, você vem aqui, ó, procurar software software aí você vai buscar onde ele tá no caso aqui eu fui em meu computador deixa eu, eu vim aqui ó meu computador Vou fazer tudo de novo para você ver ele tá lá em downloads vim em downloads ele tá assim né downloads você já sabe que é esse aqui né você tem um se você quiser você pode renomear ele lá para você saber drives de, de vídeo tal Abri. Ele veio para cá, é só avançar e esperar o procedimento que o próprio computador vai, o próprio sistema do computador vai atualizar os drives, vai instalar os drives e depois você vai reiniciar o computador e está resolvido o seu problema, tá certo? Então é isso aí. Para você que assistiu, muito obrigado, não esquece de deixar aí o seu like, compartilhe o vídeo com alguém que precise, né, na sua página social. E qualquer dúvida, deixa nos comentários e a gente, na medida do possível, vai estar tá, tá respondendo. Se não é inscrito no canal, se inscreve, nos dá essa força aí, tá bom, gente? Um abraço, até a próxima.